A ter pesadelos essa noite E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou o Thaib e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Entramos no mês mais esperado do ano Ao menos o um mês mais esperado do ano pra mim E vocês sabem que mês é esse? Outubro É o mês do Halloween e pra deixar tudo mais legal aqui no leite com biscoito, esse mês vai ser é reservado pra coisas macabramente maneiras. E hoje eu trago pra vocês, por indicação do meu amigo Sam, do canal de gameplay, Série Play, o famoso vilão do jogo Until Dawn. Mas Otávio, que jogo é esse? Until Dawn é um jogo pra Playstation 4 que foi criado pra deixar você aí do outro lado completamente tremendo de medo. No jogo, você é um adolescente que está junto com seus amigos comemorando o aniversário de desaparecimento das irmãs gêmeas Beth. E, e de leve, um psicopata assassino aparece e começa a caçar você e os seus amigos. Agora que vocês aí do outro lado conhecem o jogo e provavelmente já estão com aquela vontade de jogar, eu trago pra vocês a tão esperada maquiagem. Então, confere! Com a fita adesiva, eu crio uma rampa entre o meu nariz e minha boca. Usando massa para maquiagem, eu modelo o formato saltado da gengiva do personagem. Para os dentes, eu uso unha postiça e fixo ela na massa. Usando o cabo de um pincel, faço os vincos da gengiva. Aplico látex sobre a massa para maior durabilidade e para facilitar a aplicação das tintas. Usando tinta branca, eu faço os esboços do personagem sobre o meu rosto. Com a mesma tinta, eu faço a cobertura da minha pele e selo a maquiagem com um pó branco. Com um pincel fino, eu faço os contornos das rachaduras da máscara nos dois olhos. E preencho com a mesma tinta preta os meus olhos. Com uma sombra preta, eu faço os relevos da máscara na minha testa. Faço também os relevos nas bochechas para ficarem mais profundas. E coloco relevo nas laterais do rosto também. Para deixar as rachaduras mais reais, eu faço relevos no contorno dos olhos e da boca. Deixar a gengiva nojenta, começo avermelhando ela aos poucos. Com tinta preta, dou profundidade aos relevos laterais dos dentes. Os dentes têm de ser amarelos, então eu pinto de amarelo. Com um pincel fino, faço os contornos dos dentes e as profundidades da gengiva. Coloco também um pouco de sangue falso para deixar ela ainda mais nojenta. Desenho o furo do nariz com uma tinta preta e acerta os contornos quebrados da máscara. faço profundidades escuras na parte de baixo da minha boca e desenho dentes para dar continuidade. Contornos craquelados da parte de baixo da boca. E com o um pincel mega fino, eu distribuo pela máscara rachaduras. Para finalizar, eu desenho as sobrancelhas estranhas do personagem. Para deixar tudo ainda mais parecido, eu coloquei uma peruca preta. Ela, na verdade, não tem o tamanho real do cabelo original do personagem. Mas tá valendo, né? É isso aí, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa maquiagem, não se esqueça de deixar o seu joinha maroto aqui embaixo. Se você aí conhece o jogo Until Down, não esquece de compartilhar com seus amigos, porque a maquiagem ficou bem legal, ficou? É isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Falou! Eu disse pra minha amiga, Mayara, tem estacionamento no Sesc? Tem! Tem estacionamento no tem, Sesc! caralho que tem! Tem porra de estacionamento nenhum!